Marcar uma consulta sem enfrentar filas ou conferir o perfil do médico que vai lhe atender. Quem vive numa cidade digital começa a experimentar as maravilhas da internet. Em 12 municípios, o agendador de saúde já está em funcionamento. Agora em junho, o iEducar, plataforma que vai ajudar os gestores da educação, será lançado na cidade de Viçosa do Ceará. Ele deve chegar em outras 33 cidades até o fim do ano. Por meio dele, vai ser possível, por exemplo, verificar os livros da biblioteca e o boletim dos alunos. Em outubro, a gestão financeira e tributária das cidades digitais ganha um importante aliado com a implantação do aplicativo Urban. Ao final de todo esse processo, o Minicom acredita que terá contribuído com a entrada de milhares de brasileiros no mundo digital. Esse é o grande papel da Secretaria de Inclusão Digital, que é fazer com que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Então o que a gente vê e o que a gente espera é isso, é poder disponibilizar isso para a população e que ela possa se apropriar disso como um meio de exercer a sua cidadania.